Se paz mais dor me deres gozar, se dor mais pode sofrer, ó oh, seja o que for, tu me faz. que feliz com Jesus sempre sou sou feliz sou feliz com Jesus com Jesus sou feliz com Jesus meu senhor, embora me assalte, o oh cruel Satanás e ataque com vistas oh, ó certo. Eu estou. Apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus sou Jesus, meu Senhor, meu triste pecado, por meu salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu meu Senhor, ó, me sei igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Ao céu onde vou, para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.